Olá! Vamos falar sobre os recém-nascidos. Eles choram por três motivos nessa ordem. Um, fome. Dois, porque estão sujos de cocô e xixi e precisam ser limpos. E três, algum tipo de cólica, gases, alguma coisa que esteja incomodando na barriguinha, tá? Então, quando o bebê começar a chorar, você vai na primeira opção. Mamãe, chega lá e oferece o peito para ele. Põe o peito primeiro no lábio de baixo, que ele vai obrigatoriamente abrir a boca e vai succionar. Se ele rejeitar ou se ele mamar um pouco e continuar chorando, não é fome. Aí então, vai lá papai, dá uma olhadinha se tá sujo, se tem algum xixi, algum cocô, e deixa ele limpinho, passa um mandiroba, passa um óleo de maracujá, que é pra evitar uma assadura e ele ficar bastante confortável. Se não for nenhuma dessas duas, certeza que é que é cólico algum gás que ele tem vamos lembrar que ele acabou de nascer e o sistema digestório dele ainda não está completo isso significa que ele tem muita dificuldade de digerir mesmo que seja somente o leite tá então vocês podem fazer uma pequena massagem com óleo de andiroba também tá uma massagem no abdômen peguem as duas perninhas e vão deixa ele deitado e pega as duas perninhas e vão flexionando devagarzinho para ver se vocês forçam aquele pãozinho para sair, ou então pode sair pelo arroto, e a outra opção para resolver essa questão, é a seguinte o homem em geral tem a temperatura do corpo maior do que a mulher então papai, você vai lá, dá um abraço gostoso no teu recém-nascido e deita com ele de abdômen encostado com o abdômen uns dois ou três minutos a tua barriguinha vai esquentar a dele e vai dar um grande alívio e ele vai parar de chorar tá legal? tchau gente!